Bom dia, meus amigos e minha, minhas amigas da rede social. Voltei novamente em razão de que, eu, que tem um problema aqui da energia, do cabo da energia aqui do notebook. E eu estou aqui a dizer a vocês a semana do Delega. E desejar um bom dia a todos, a todos antes de mais nada. A dizer que, é, que eu estou extremamente satisfeito né, com o lançamento do nosso livro no é, um portal virtual da Amazon histórico de direito ambiental com a legislação brasileira e internacional atualizada está à venda né, no, no amazon.com.br aqueles que quiserem adquirir a nossa obra já está à disposição nesse portal o um aplicativo do, do Pindu e, e vocês podem baixar nos seus computadores nos seus é, celulares, etc. E, e dizer que também estou já preparando aqui, mais ou menos aqui uns 15, 20 dias, estou preparando o relançamento do livro, o relançamento da obra O Direito Ambiental do Mangue, da nossa autoria, que também será lançado pela Amazon.com.br. É à disposição de todos, com preço acessível. O livro de Direito Ambiental já está à disposição do público, Custa apenas R$ 14,90. E o direito ambiental do, do Mangue daqui a duas semanas estaremos relançando né, num portal virtual da Amazon.com.br. Pronto. Voltando aí aos casos importantes da semana do Delega, quero dizer a vocês que é, teve cinco casos que chamou muita atenção. Primeiro foi o caso dos, dos suicidas, dos suicídios envolvendo um senhor de idade, que triste, porque a sua esposa faleceu, 60, ele tinha 68 anos, e ele pegou uma corda e no punho da rede se enforcou. Fui ao local do crime, verifiquei que ninguém ajudou o suicídio, verifiquei com a família, com os vizinhos, que ele não tinha inimigo, e que realmente o suicídio foi praticado por ele, ele já estava em estado de depressão muito grande, pela ausência da sua esposa falecida. Ele não não segurou a barra e veio a falecer. Isso é um problema muito sério que está acontecendo na região. Muitos suicídios. E, e também aconteceu com a senhora de 31 anos, deixou duas crianças. Uma de 10, outra de 6 anos. O marido também faleceu no ano passado, ela vinha em depressão. E ela, num ritual, deixou as sandálias organizada, antes de ir a casa. Subiu numa cadeira e pegou uma corda de nalho e o enforcou. enforcou e eu, eu fui com a perícia e verifiquei que ela, ela estava lá pendurada no cabo, no cabo da, é, da telha né, do, da sua casa e ela com o pescoço, né? Típico do, do enforcado, né? Uma posição rígida ainda e ereta e com cabeça é, para baixo. Uma cena triste demais e que a gente, é, no cotidiano, a gente enfrenta essa situação. Verifiquei também que ninguém ajudou a, a prática do suicídio, portanto, ambos é, os inquéritos foram concluídos, né? prejudicados, porque não houve a autoria. E, consequentemente a gente concluiu os inquéritos e encaminhou à justiça. É um caso a se pensar, é possivelmente há uma por trás desses, dessa quantidade de suicídios na região de, na, entre sete cidades, há uma questão é, genética a ser discutida ou ser pesquisado. Não sei, é preciso mais estudo, mais científico, para saber de onde vem tanto suicídio e onde vem tanta depressão na região. É uma coisa muito triste, muito lamentável. Acho que tem, tem uma resposta científica para isso, tem que ter uma resposta, da, é uma, é um, envolve um assunto de saúde pública e é necessário um estudo maior dos especialistas especialista na área, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os, os, o pessoal da assistência social, enfim, tem que sentar e, e, e discutir né? qual é a saída desse grave problema de saúde pública alcança aquelas sete cidades da região há pessoas em cada família tem uma pessoa que sofre de depressão é uma coisa impressionante é impressionante, quase todas as famílias têm uma, uma depressão, já conheço há mais de um ano que estou lá e cada família que eu conheço nessa cidade, nessa região tem alguém que está em depressão é uma doença do século é o mal do século é o mal do século, a depressão é uma questão muito séria e que há a, né, a função de delegado de polícia a gente ver né, todas as mazelas da sociedade e ver quais são os problemas a, a serem solucionados, a serem enfrentados pelas autoridades né, e pelos pesquisadores, para encontrar essa solução gravíssima né, da saúde pública daquela região, que é a questão da depressão e, dos, e da prática de suicídios constante. O que mais vejo? Mais de um ano já verifiquei mais de 10 suicídios é um grau, é uma, uma quantidade enorme né, para uma, uma, uma região tão pequena. Enfim, esse é o, foi o primeiro caso que eu, eu passo para vocês. O segundo caso é o caso justamente de que eu já tinha encaminhado ao Ministério, mas o Ministério Público devolveu para mim para que eu possa concluir o inquérito e foi apurado. Né, a granja que poluía a região, a cidade por mais de 10 anos. Um esterpo de galinha né, que fazia estume e eles, eles é, compraram uma maquinaria, prometeram muita coisa, enfim. Mas nós concluímos a investigação. Essa investigação já está à disposição da justiça, os quais com certeza vocês sabem que a punição, né, a pena é, dos crimes ambientais não é colocar a pessoa na cadeia. É justamente a reprovação né, da, da empresa, para que a empresa não mais cometa o crime, porque a reprovação moral é muito ruim da, da, quando uma empresa polui o ambiente, porque vocês sabem, quando se trata de, de dano ambiental, o prejuízo ele é socializado pela população, mas o lucro né, da, do dano ambiental é só de poucos, né, ou seja, só dos proprietários da empresa. Mas o prejuízo atinge toda a população e a população daquela cidade perdurava por mais de 10 anos esse crime de dano ambiental. As pessoas não aguentavam tantas músicas, não tanta tanto odor forte e nós conseguimos aí cessar através de uma investigação policial os quais os donos é, apresentaram as notas fiscais das compras das maquinarias, enfim. Agora, o caso está entregue à justiça, né? o, o juiz, junto com o parecer do promotor, da, do Ministério Público, vai avaliar a possibilidade da composição ambiental, os quais serão, com certeza, firmados um termo de ajuste de, de conduta, né? e que possa cumprir com todas as regras né, para acessar a poluição gerado pela, aquele empreendimento. Enfim, o inquérito foi concluído com sucesso e que já está na justiça para a solução do caso, ou seja, a recuperação do ambiente, a recomposição é, do meu ambiente como era antes, sem poluição. E o compromisso né, do, do, da, do representante da pessoa jurídica para que ele possa cumprir os termos de ajustamento a serem feitos pela justiça. E o segundo caso, e o terceiro caso importante, que eu, eu passo para vocês, que é o caso justamente do homem, como eu batizei, o homem da meia-noite. Pessoas da cidade, três fofoqueiros, na prática de difamação e injúria, parece que essas pessoas não têm o que fazer. Pobreza cultural é muito grande, as pessoas não não gostam de ler, não gostam de estudar, não vai a uma atividade mais lúdica, mais correta, a não ser beber cachaça e falar da vida alheia. E eu sei que esse esse esse casal estava a espreitar da meia-noite a chegada de um homem que chegava na casa de um de uma de um primo e saía de 5, 4 horas da manhã, alertava pelos cachorros que latiam, que a casa que a rua era uma rua escura, numa rua com pouca iluminação, e, e, e chegava a pessoa na casa dessa, dessa prima, e eu sei que, que eles relataram, dizendo que, que um deles disse que vai dizer ao primo dele, quando chegar, porque o marido da mulher está viajando, quando chegar vai contar tudo, porque ele já conhece a situação, porque ele já também fez isso, tomou a mulher de um outro para viver com ela, e, e que não vai demitir a, o segundo... O primo fofoqueiro não vai admitir essa situação e vai contar tudo ao marido quando chegar lá dos canaviais de São Paulo. Ou seja, é, a fofoca pode trazer mais consequência, né? a difamação e injúria pode trazer mais consequência, porque você sabe que reina: a fofoca é a ignorância, né? a falta de educação, a falta de cultura dessas pessoas. E essas pessoas diziam, foram lá mesmo na delegacia depois e, e, e confirmaram que... A difamação, a injúria, só não ouvi dizer, na fofoca do, do boca a boca da cidade, a denegrei a imagem dessa senhora. E eu, lógico, nós apuramos o inquérito e os, os três, tem mais um ainda envolvido na, na difamação, na injúria, eles serão, eles que, vão ter que responder na justiça, pelo artigo 139 e 140 do Código Penal, né? por prática de difamação e injúria. Enfim. Lamentavelmente a gente até mesmo pitoresco isso, mas que pode causar, vamos dizer assim, danos irreparáveis. né? Porque a fofoca ela é terrível, ela não tem autoria e todos fofocam, termina as pessoas envolvidas entrando em conflitos, até mesmo, vamos dizer assim, em vingança, sem nenhuma necessidade, né? só por causa de gente que não tem o que fazer, enfim. Mas a polícia atuou né, e, e tentou está tentando cessar esse tipo de prática na região, na cidade. E o quarto caso, gente, é o caso de uma senhora que, que foi esfaqueada pelo pescoço, quase que morre. Mas como ela estava bêbada, ela nem sentiu quase nada. Enfim, foi anestesiada, fez a operação e o marido dela, por incrível que pareça, um cego. Né, um deficiente visual, e ela me pediu no depoimento que não prendesse ele, porque a, o, a culpada foi ele, é um bom ele fez isso, mas ele não vê, ou seja, se, se, ele, não vê, se ele visse, imagino que ele, é, o, que é, o que ele poderia fazer dessa própria criatura. E eu tive que recolher né, a cadeia pública, né, porque aí é, é lesão grave, né combinado com a lei 11.340, a lei Maria da Penha, eu não poderia deixar de recolher né, a prática dessa violência doméstica terrível. Né? E com certeza, no outro dia, ela vai sentir né, as dores, que realmente a profundidade do corte no pescoço. Foi uma coisa impressionante, gente. E ela foi lá para pedir, mas aí, aí, no, aí, no, aí nesse caso aí não é, é, é incondicional, não cabe representação. Por conseguinte nós apuramos o inquérito e encaminhamos à justiça. Né, primeiro comunicado o comunicado flagrante e, posteriormente, a gente vai fazer a conclusão com o relatório né, desta, desta ação judicial, desse flagrante delito. E, por último, gente, o que mais também me chocou, a atenção, foi o abandono de uma, de uma mãe e deixou cinco crianças de dez, de oito, de sete, de seis, de cinco, de dois anos, abandonado na sala, na casa, fechado. Ela fechou e foi beber cachaça, foi cair na farra. E deixou cinco criaturinhas chorando, agoniados, os vizinhos chamaram a polícia e, e o conselho tutelar, o conselho tutelar fez o relatório, e foi à delegacia, eu providenciei a abertura de investigação social, e, consequentemente, o inquérito, a abertura do inquérito policial para, para, para, para o abandono de incapaz. E essas criaturinhas foram recolhidas, a uma, a, é, por enquanto, à a, a casa do avô. O avô está tomando conta desses, dessas crianças. E essas crianças chegaram lá no abandono da delegacia os agentes, e nós tivemos que providenciar comida para eles, porque elas estavam a semana, o dia inteiro com fome, crianças de dois anos, três anos. Gente, pelo amor de Deus, Bom, como é que pode vocês, os pais terem crianças e abandonarem as, as pobres criaturas? E aí você vê, né? Aí muita gente não gosta desse comentário, Eu preferia transformar a no, nossa semana de delega como se fossem casos policiais de televisão, não aqui não é um caso de polícia é conversa comigo com os amigos e amigas da rede social, por isso que eu tenho que comentar, aí tem gente que fica dizendo, não a solução é é o bolsonarito, né, porque prega a pena de morte, o fuzilamento dos bandidos, olha você vê nesse caso gente, cinco criaturas crianças abandonadas de 10 a 2 anos de idade, cinco criaturinhas, todos homens se não der uma solução, esses meninos serão marginalizados. E a solução é matá-los. Né? Como é o caso do Bolsonaro, que propõe a pena de morte, né? atos de violência para combater a violência, mais violência contra a violência. Isso não gera... Isso não é uma sociedade Está a história, gente, escrita em todo canto do mundo. Né? Hoje as sociedades civilizadas já passaram por isso. É, lá na Escandinávia onde tem os países da social-democracia plena do socialismo pleno lá eles eles era a época dos vikings né? eles matavam com facilidade morriam com facilidade era uma pobreza era uma miséria né? e hoje eles encontraram alguns alguns séculos atrás eles encontraram a solução pacífica né? de uma sociedade civilizada de uma sociedade que tem distribuição de renda de uma sociedade que não tem violência. Então, o Brasil vai chegar a, a esse ponto, se Deus quiser. Agora, para isso, a gente tem que vivenciar. Nós, né, desse mundo contemporâneo, nós temos que vivenciar essa realidade, essa triste realidade, gente. Essa triste realidade. Muita gente que tem instrução querem abandonar o país, desejar abandonar o país, tem vergonha de ser brasileiro, mas eu acho que que a gente tem que ter muita força espiritual, gente. Não vamos abandonar o Brasil, vamos enfrentar essa situação. E cada um fazer o seu papel, né? Eu, com autoridade policial, faço o possível, na minha jurisdição, no sentido de fazer as coisas certas, apurar as coisas certas e tentar ajudá-los, né? Se a gente tiver aqui sem ajudar as pessoas, não, não, não interessa, não, não é muito importante a nossa, vamos dizer assim, a nossa, a nossa vida, né? E quando você tem a oportunidade para ajudar, isso é muito importante. Então é isso, gente. Os cinco casos que eu relatei são casos variados. Foram outros casos, mas a gente só pode contar no máximo cinco para não, vamos dizer assim, demorar tanto né na exposição da Semana do Delega. Quero aqui agradecer, antes de terminar, quero agradecer minha irmã, Maura, que entrou, o amigo, amigo Jonathan Rossi, Viana lá de Bahia, a Rafaela Ieliel, a Niedete, a, a, o Neto Rabelo, o nosso querido Neto Rabelo lá de Manaíra, Rosângela Pereira, também lá de Princesa, minha comadre e alunos, né, muitos alunos aqui presentes, intervindo, agradecendo aí a participação de todos nesta, é, neste Deixa a intervenção ao vivo para vocês. Né? E dizer que, é, que a Semana do Delega foi em síntese, foi isso, gente. Tá certo? Fique com Deus e, e a todos vocês um bom dia. E até outra oportunidade, se Deus quiser.